Bomb huh. has been planted. One minute left in the game. Huh. Huh. Huh. Nice! Huh. We've just lost the battle. Hair, hair, hair, hair, hair, hair, hair, hair, hair, Incoming from the ah! we are victorious. E aí seus potes lindos do meu canal, obrigado por ter assistido mais um vídeo do Dragozinha e clique em gostei se gostou e dê um comentário, avisa aí qual foi a parte mais fez você rir ou se você não riu também pode avisar, pode meter um pau e galera obrigado por ser inscrito no meu canal e eu tenho uma surpresa para vocês para semana eu vai chegar um novo equipamento para mim uma placa de vídeo fuderosíssimo, um microfone fuderosíssimo e vou simplesmente ter mais tempo para editar e jogar ou seja, vai crescer em muita quantidade de vídeos no meu canal eu só espero que você goste pois vai ser de vários outros jogos no caso Path of Zion, vou continuar a série para quem gostou de mim, quem se inscreveu por causa de Path of Zion Esteja avisado, vai ter série no meu canal Zé, vai ter série de LOL principalmente, vou voltar a jogar LOL, muito LOL E muitos mr né, vai ter ZMR pra caralho ainda, muita zoeira, recomeça solta Não percam, sábado agora vai ter o Dragões Championship, estejam online pra assistir ou pra participar E se você é por acaso é um participante, valeu, valeu